Beleza, pessoal. Agora, continuando aqui, vamos criar o nosso makefile aqui, para organizar essa compilação. Então, a gente primeiro precisa definir um alvo aqui, né? vou chamar de all, e ele precisa do objeto, do código objeto gerado pela classe, e precisa do main.o. O que, é que a gente vai executar aqui? A gente vai fazer menos o, main, pessoa.o, main.o. Agora a gente cria as nossas dependências aqui, né? Então, pessoa.o, lembrando de usar sempre o tab, aqui, para tabulação, né? Então, pessoa.o depende de pessoa.cpp, pessoa.hpp, e aqui a gente... Só vai fazer o g mais mais menos c para gerar só o código objeto pessoa.cpp e o main.o tem como dependência main.cpp pessoa.hpp a gente faz aqui o g mais mais c main.cpp vamos criar, criar uma regra clean aqui só para ah, apagar os arquivos objetos, que são gerados pelo compilador, e vamos criar um código só para executar aqui, a gente .barra beleza? Vamos testar agora, vamos dar o comando, o arquivo makefile está aqui, vamos dar o comando make, ver o que acontece, compilou tudo, vamos dar um ls aqui, make. Clean, a gente limpou todos os arquivos objetos, e dá um make, vai, executou, ponto bar, bruno, bem direitinho. Então dessa forma aqui vocês possuem um código mais bem organizado, se você fizer alguma alteração nesse arquivo aqui, e você que tiver, tiver que compilar o, o programa principal, então você teria que compilar novamente o arquivo, depois compilar o, o. A main. Depois juntar os dois. Então dessa forma aqui fica bem mais prático. Você faz uma alteração. Ah. Eu não quero que meu construtor. Meu construtor. No construtor padrão. Quero que ele crie um nome. Qualquer outro nome aqui. Por exemplo. Ah, padrão. Por exemplo. Ah. Então você vem dar o um make. Depois make clean. Make vai. Que sossegado. Então vamos imprimir aqui, vamos apagar essa, esse aqui, a gente imprime o nome do, o nome padrão dele aqui, vou uh, ver se ele alterou direitinho, make, make clean, meio que vai, alterou o nome padrão. Nome novamente make make clean make vai nome padrão idade zero. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado mais uma vez. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, sinta-se livre para deixar o seu comentário aí no canal ou então no vídeo. É isso, valeu, obrigado!